Meu nome é Joana D'Arc Carvalho Guimarães, eu sou... É, fui professora, eu fiz história, fiz direito, fiz pós-graduação em trabalho, processo de trabalho, e fui professora de OSTB, moral e cívica, e, e, e naqueles te, é, os tempos que eu fiz faculdade, né? e, e a vida profissional, eu fiz concurso, fui advogada durante muitos anos aqui na minha cidade, na região, e depois fiz concurso entrei para o TRT, que é o, é o Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas. Sou servidora pública federal. E mesmo sendo servidora pública federal, com minha profissão estabelecida, eu fiz política durante 25 anos consecutivos, por ideal. Eu nunca fiz é, política para ter cargo, emprego ou função pública.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 é, nesse meio tempo, eu tipo assim, como aqueles cavalos azarão que está lá, que não participava da, do Diretório Municipal, as, participamos do Diretório Estadual e depois, posteriormente, do Diretório Nacional. Mas como que um cavalos azarão que não participa da articulação, vamos dizer assim, política nacional, sem, sem apoio de nada, sem ajuda de nada, eu consegui me eleger deputada federal? Onde, na minha cidade, eu tive. 85,55% dos votos válidos. Eu me gabo até hoje disso, porque eu acho que é a maior votação, proporcionalmente falando, dentro da sua cidade. E é, do estado de Minas, eu tive muitos votos em Juiz Fora, na época, é, em Belo Horizonte, porque eu, já então, como servidora, eu passei também a militar no meu sindicato, Sindicato de Servidores Públicos, que é o Citraengue. Então, como militante do Citraengue e visitando todas as unidades de trabalho do Estado, eu tive uma votação que me elegeu, aliás, não me elegeu, eu fiquei primeira suplente de deputada federal. O prefeito de Patinga, o Chico Ferramenta, ele tinha saído de lá com aprovação de 92% da prefeitura e elegeu como deputado federal. E eu fiquei primeira suplente, sabendo que ele iria voltar a ser candidata a prefeito daí a dois anos. Foi só esperar, porque quem sai com 92% de aprovação da cidade, não tinha como eu não assumir sendo primeira suplente. Aí, nessa época, já, o Fernando Henrique Cardoso era o presidente, eu assumi, então, definitivamente, depois de dois anos, ele saiu para exercer o mandato de prefeito que ele foi eleito, e eu fui eleita é, definitivamente deputada federal, tendo apenas dois anos para trabalhar ali, como trabalhei muito, para que a gente pudesse, é, daí a dois anos, sair candidata de novo. Mas, tipo assim, eu trabalhei muito, mas não teve eu não tive prazo suficiente, entendeu? Já na eleição seguinte, eu fiquei quinta suplente. E aí, isso falando assim, é, na parte de eleição como parlamentar, na parte de atuação, como mulher na Câmara Municipal, eu era a segunda mulher na Câmara Federal. Eu era uma das mais jovens que participei lá na Câmara Federal e participei na época da reeleição. Então eu entrei no momento da reeleição que o Fernando Henrique queria é, fazer a reeleição e foi aprovada aquela compra de votos. Eu entrei naquele debate no momento daquele debate e que foi é muito importante para mim, porque eu já entrei no cenário nacional já debatendo uma coisa fundamental da, da questão da, da reeleição, que acabou sendo aprovada. né Mas, assim, durante esses dois anos, eu tive a oportunidade de crescer muito como política, aprender muito, porque eu, como vereadora, eu queria mudar o mundo no dia seguinte. Como deputada federal, eu vi que demorava um pouquinho mais, entendeu? Então, eu comecei a ter, tipo a, assim, a, a me entrosar a nível nacional e participei, então, de várias comissões executivas nacional, fui eleita segunda vice-presidente nacional do PT em 1997 e, no final, praticamente, além de ter participado também da direção estadual, participei, na nacional foram dez anos participando da comissão, da, do diretório nacional do PT sendo vice, segunda vice-presidente como é, é, segunda vice-presidente da executiva, é numa dessas eleições que, que eu participei. Então, assim, é, eu tive a oportunidade de conhecer de perto os valorosos companheiros, a convivência perto do Lula, de, do Zé de Seu, de, de todos, o Genuíno, é, não, to, todo mundo, né? E aprendi muito. Foi uma experiência muito importante para mim, porque eu, além de aprender muito, eu vi que as coisas a gente consegue com união, é com conversa, é com diálogo, que não adianta a gente é, ir para briga somente por brigar, tem que saber o que está fazendo. E a minha experiência foi muito rica, então, eu acredito, como deputado federal. Posteriormente, eu tenho participado de campanhas eleitorais, sempre me posicionando a nível municipal, do candidato que, melhor, que tem melhor programa de trabalho, do candidato que tem, é, que tem um projeto, tem um passado representando a, a vida pessoal dele, que tem um passado, tem um programa de trabalho em benefício da cidade. Então, isso fez com que eu esteja sempre, não sendo candidata, sempre apoiando pessoas que, é, ao meu modo de ver, são os melhores candidatos para representar a nossa cidade. entendeu? Então, assim, eu não, sou não estou candidata no momento, porque eu estive vereadora, eu estive deputada, sempre tive uma trajetória de luta por ideal, e eu acredito que a participação da mulher é importante como a do homem. Basta as mulheres participarem, entrarem na luta, e tem esse sonho que eu tive, que era fazer alguma coisa de útil, de importante, de lutar por uma sociedade justa. Então, assim, eu tentei resumir em poucas palavras é uma trajetória política e um pouco pessoal e profissional aí da minha, da minha carreira. Pois é, o início mesmo foi foram coisas assim ecológicas que aconteceram, lutas ecológicas da nossa cidade as árvores aqui da Avenida Assofo Dutra estavam morrendo. E antes de ser vereadora, de, de ter participação política, nós já faz... eu movimentei muitas pessoas para a gente fazer um ato público lá, porque a rede ferroviária ela jogava um veneno na beira da linha e estava matando as árvores. Então, ali nós fizemos um ato, aquilo ali foi crescendo, entendeu? E eu comecei a fazer a faculdade de História, e, e, como é, participante é, do curso de História, eu, nós disputamos o DA, Diretório Acadêmico, eu fui presidente do DA e promovi diver, é, diversos concursos é, de conto, de, de, de, de concurso de música, de poesia. Eu tive uma atuação importante é, na, na, quando, quando estava fazendo o curso de História. Paralelamente a isso, eu como é, lançamos no MDB, que antigamente, MDB e Arena, você podia lançar, lançar sublegendas. Então, tinha um candidato aqui na cidade, famoso do MDB, de oposição, e tinha lá os da situação. Então, nós lançamos uma sublegenda no MDB, conseguimos lançar um candidato ali que começou a oposição mesmo, verdadeira na cidade. Então, eram 45 candidatos a vereador. Os 40 ficaram junto com aquele candidato antigo que representava a oposição na cidade. E somente cinco candidatos apoiaram esse candidato, que era o Paulo Barcelos, que era, trabalhava no Banco do Brasil. Nós lançamos o nome dele como prefeito. E eu fiz uma campanha, não tinha material, não tinha nada. Você rasgava um pedacinho de papel, eu colocava o meu número, o meu número esse aqui. E nós íamos de casa em casa, fizemos uma campanha muito bonita dentro da cidade. Fez com que eu, como jovem, pudesse ver, como mulher, como jovem, os problemas da cidade de perto. Esgoto correndo pelas ruas, falta de acesso à educação, falta de creche, tudo aquilo que era necessário nos bairros, eu fui aprendendo e me motivando mais ainda. E, resultado, desses cinco candidatos aí, eu fui eleita, uma das eleitas como vereadora, uma Câmara de 15, então, eram cinco da oposição e dez da situação. E foi uma luta muito difícil, porque, eu era, além de nós não sermos, as, sermos representarmos a minoria, o é, um embate político com a, com, com, dizer, com a situação dentro da cidade, com os donos das fábricas, porque Cataguases é uma cidade da Zona da Mata, muito bonita, muito importante, porque aqui é berço do cinema nacional com o Berto Mauro, Aqui nós tivemos a Revista Verde, é, Ascano Lopes foi um poeta. Nós temos obras aqui na cidade, arquitetônicas, de Oscar Niemeyer. Nós, tem, nós tínhamos o um mural de Portinari, que hoje está no Memorial da América Latina, e pertencia a Cataguases. É, nós temos uma tradição cultural muito importante, sabe o um mural de Janeiro na Igreja de Santa Rita. E assim coisas que eu sempre valorizei muito, inclusive quando fui deputada na Câmara, onde participei e fiz uma exposição dos artistas da região lá. Mas, voltando a, a, a, como vereadora, eu sempre valorizei muito isso na nossa cidade e queria que isso fosse apoiado. Por outro lado, eu levantei uma luta contra a poluição atmosférica, hídrica e atmosférica, causada pela Companhia Mineira de Papéis, que estava vendendo para Matarazos, estava sendo vendido para Matarazos. E eu denunciei a poluição que tinha no ar, nos rios, e na época tinha um jornal nacional, veio a Cataguases, fazia uma entrevista comigo, porque eu pedi a Copan que fizesse um estudo da poluição hídrica atmosférica, causada pela Companhia Mineira de Papéis. Então eu saí em rede nacional na época, divulgando os problemas, que você não conseguia respirar um ar dentro de Cataguases, a poluição era muito grande, o rio era negro, porque eles jogavam lixiva preta dentro do rio, então, isso fortificou a nossa luta. Fizeram caçar meu mandato por causa disso. É uma uma história grande, mas uma história de resistência, de luta, de motivação, e trazendo cada vez mais as mulheres e os trabalhadores, de uma maneira geral, para participar da luta junto comigo. Então, isso fez meu nome cada vez mais crescer dentro da cidade. Entendeu? Uhum. Como eu já estava, é, na época, chamei, meu irmão para me ajudar a minha família toda me apoiou apesar de eu não ser de família de político, eu fui a primeira política da minha família é, o meu irmão também me acompanhou e é, e é um super companheiro e também mais tarde se ele é já vereador também em Cataguase. e ele então nós chamamos ele que ele quando eu tomei conhecimento que o lula estava fundando o um partido que tinha um, é, tinha um jornal em tempo é, que nós éramos um, muito amigo da luiz marcos o pessoal o João Batista Marisgui era do PT na época tinha uma turma boa mesmo né? nossa eles vieram cataguazes porque eles também lançaram a candidatura do meu marido Berta Rezende as candidaturas populares do MDB então o jornal em tempo fez uma matéria sobre isso então nós começamos a ter uma aproximação é, tomar conhecimento de que o Lula estava fundando um partido no ABC entendeu então foi uma uma coisa eu vou puxando a outra, porque o trabalho que eu fazia aqui, por ser uma cidade industrial, várias indústrias em nossa cidade, diferente da, da vocação agrícola e pecuária da região, da Zona da Mata, é uma cidade tipicamente industrial, entendeu? Então, o que que aconteceu? O Lula ficou sabendo desse trabalho que a gente fazia de base aqui, que era para formar os comitês de bairro, de trazer as pessoas para participar, elas tinham medo de participar, mas para elas assistirem às as reuniões da Câmara, participarem, é, é, organizar, organizar o partido. Então, nós começamos a filiar. Gente, inclusive eu, a partir de uma carta que veio do Lula, em que ele, eu tenho essa carta, depois eu posso mandar a cópia dela para você, é, a cópia dele participando aqui no, no teatro, no cine-teatro cine aqui, das reunião com o meu irmão, na mesa, ele participando ali. E outras vezes que ele veio também. Foram três vezes que o Lula veio. Mas, endereçado a mim, ele fez uma carta, quando teve aqui perto, que ter, em Belo Horizonte, aliás, ele falou que queria fazer esse, que o trabalho de base que eu fazia junto com o Humberto, em Cataguases, era o trabalho que ele sonhava fazer um dia no Brasil inteiro. E me convidou para entrar no PT. E eu entrei, apesar de já estar fundando o PT aqui, junto com meu irmão, ajudando, foi uma entrada oficial minha no PT. Então, eu deixei de ser vereadora do MDB e passei a ser vereadora do PT. Entendeu? E a luta, essa questão trabalhista, que ele foi o partido dos trabalhadores, eu, como professora, depois como servidora pública, sempre fui uma trabalhadora. E o trabalho era feito, na maioria das vezes, com os trabalhadores aqui da cidade, onde a gente dizia que era importante eles saberem a força que eles tinham se ele se organizasse, que a gente poderia conquistar muitas coisas. E aí foi casando uma coisa com a outra, e nós, então, fundamos o partido, e hoje, é tipo assim, é, nunca ele perdeu uma eleição dentro de Cataguase, entendeu? Uhum. E eu, eu me elegi depois, deputada federal, com esse índice que eu te falei, de 85,55% dos votos válidos da cidade. Então, assim, é muito representativo para mim, até hoje eu tenho um prestígio muito grande na cidade, as pessoas vivem querendo que eu seja candidata de novo a deputada federal, a deputada estadual, prefeita. Mas eu fiz uma opção, por enquanto, não vou dizer que dessa água eu não beberei, mas por enquanto eu estou mantendo uma postura assim, municipalista de apoio às candidaturas que eu julgo serem mais importantes para a nossa cidade. Entendeu? Uhum. Joana, e, e você já comentou um pouquinho também, já um pouco mais adiante, né, quando você foi deputada federal. Aí como é que foi a experiência como deputada? Quais foram as bandeiras que você, que você levou para Brasília? O que, que, que você destaca assim, de que de, você acha que é interessante que a gente saiba sobre esse período da, da, da sua trajetória? É, na época, nossa, eu fiz um, vários projetos aqui para a região, e a gente ficava naquela. Busca de recursos, porque nunca eles... As emendas que a gente fazia no orçamento, é, como era o Fernando Henrique Cardoso, eles, às vezes não atendiam. Eles é, atendiam da situação e não da oposição. Entendeu? Então, eu fazia uma peregrinação em todos os ministérios, porque a região precisava muito de apoio. Inclusive, uma pessoa que, na época, que me recebeu e trouxe realmente a ver para Cataguás, foi o Sérgio, foi ministro da, da Saúde. E nós eu reformei todo o setor de hemodiálise de Cataguases, do hospital de Cataguases aqui. As pessoas tinha que sair de Cataguases e ir para Juiz Fora, viajar duas horas para ir, duas horas para voltar, para fazer hemodiálise em Juiz Fora. Então, eu consegui, por muito custo, essa verba para Cataguases, para reformar o setor de hemodiálise, reformar o centro cirúrgico, a maternidade, mais na área da saúde. Na área da Previdência, na época, o ministro, eu tivesse um gravador na época, que tinha tido essa ideia, ele falou assim para mim, ô oh, deputada, é, aqui nós só estamos liberando a emenda para quem é, está votando conosco na reforma da Previdência. Se eu tivesse um microfone gravando, um celular, uma coisa... Hoje a história seria até diferente, entendeu? Porque naquela época eles já provavam que para comprar os votos eles liberavam o dinheiro com o objetivo de votar a primeira reforma que houve da Previdência, a reforma da administrativa que teve, a reforma a 43. Então, assim, e eu, como servidor também, sofri demais na pele, a, tudo aquilo, aquela perseguição que ele fazia com as reformas que eles apresentavam no Congresso Nacional. Então, a nossa luta era não só um projeto que eu fiz de bolsa agrícola para ajudar os pequenos produtores da região. Eu participei na Comissão de Constituição e Justiça como efetiva da Constituição de Justiça, como membro permanente e como suplente da Comissão de Relações... Desculpa, eu participei como membro efetivo da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e como suplente na CCJ, na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara. O genuíno era o contrário, o genuíno era efetivo na CCJ e suplente nas Relações Exteriores. Então, assim, eu participei, eu aprendi muito, porque é, a assessoria parlamentar da Câmara é toda com pessoas concursadas, com excelente nível de orientação. Porque, de repente, assim, mesmo fazendo história, depois fiz direito também, mesmo tendo uma, dois cursos superiores, eu precisei muito de usar assessoria, porque era N assuntos diversos, em todos os sentidos. É, por exemplo, tratado de não proliferação de armas nucleares que o Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, é, é, mandou para nós, para o Congresso, para ratificar, entendeu? Então assim, são discussões muito importantes e que eu tive que, ir, ir além do que eu sabia, aprender mais, buscar ajuda para poder estar representando melhor é, no Congresso Nacional. E eu quero, assim, ressaltar uma participação feminina muito importante, minha, da Marta Suplicy, da deputada Marta Suplicy e da deputada Jandira Fegalho. É, nós tínhamos que derrubar o veto do presidente Fernando Henrique Cardoso a, a o planejamento familiar que nós queríamos que fosse feito pelo SUS, que as mulheres tivessem direito de fazer o planejamento familiar pelo SUS, sem pagar nada. E o Fernando Henrique Cardoso vetou isso aí. Então, é, como a Marta, a, a deputada Marta Suplicy e a deputada Jandira Feghali viajavam demais, acabou ficando na minha mão mais de uma outra a deputada, Faixa Facha para a gente poder organizar, para derrubar o veto. E, com isso, eu contei com o apoio da, da Cefene, que é um órgão que tem de defesa das mulheres, que me ajudou, e de... De, fiz, fizemos um grupo de trabalho onde nós visitamos parlamentares, senadores, porque nós tínhamos que colocar efeito administrativo na reunião do Congresso Nacional. Porque se não tivesse efeito administrativo, ninguém ia lá votar, porque não era cortado ponto, entendeu? Então, teve que colocar efeito administrativo para a gente conseguir colocar deputados e senadores no plenário para dali a gente conseguir os votos para derrubar o veto do, do presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu acho que foi uma das maiores vitórias que eu consegui, junto com as outras deputadas, derrubar esse veto. E dos homens também, sem os parlamentares também, que não, se eles não, não fossem sensíveis à nossa causa, nós não teríamos conseguido. Então, foi assim, foi muito gratificante para mim ter podido participar desse momento histórico, ter sido uma das lideranças na condução desse processo e conseguir êxito na derrubada do, do veto do presidente ao planejamento familiar em que ele proibia as mulheres de terem acesso a esse planejamento de uma forma é, é, gratuita pelo SUS. Então assim foi uma luta muito bonita e eu gostei demais. Eu foi a primeira vez na minha vida que eu ganhei, vamos dizer um salário para fazer aquilo que eu gostava, que era fazer política. E minha política sempre foi por ideal, não por emprego. Porque emprego eu tinha o meu no TRT na justiça um servidor, entendeu? Mas para ganhar, para fazer aquilo que eu gostava de fazer, é fazer política, é a arte de fazer o bem comum. Uhum. É, Joana, você falou várias vezes, né, a questão da mulher, né, já, né, citando, né, da sua, claro, como mulher, né, na política. É, e como é que foi, assim, de forma geral para você é, essa questão de ser mulher dentro do próprio partido, sim, da sua na sua trajetória interna do partido, como é que você vê essa, eu noto, essa presença eu do PT? É, eu participei com várias mulheres muito bacanas, como a Clara Ant, é, uma mulher extraordinária, é, que também participou comigo na direção é, da, é, do Diretório Nacional do PT, e outras mulheres que participaram também. Mas, assim, é, eu, existia uma predominância masculina é, não por, é porque falta de incentivo mesmo das mulheres participarem da política, não tinha essa cota que tem agora, entendeu? Não existia, assim, é, as mulheres tinham medo de participar, então não tem culpa, assim, faltou mesmo, depois que o Lula entrou, que teve a cota e tal, melhorou. Mas, assim, na época, na minha época, eram mulheres que já tinham o ideal também, que já vinham de lutas históricas também, eu era uma das mais novas ali, porque, eu entrei como eu disse, eu entrei muito nova na política. Fiquei casada com o PT 25 anos, eu digo, é a parte mais importante da minha vida, a minha juventude por um ideal, pelo PT, entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, nada. Continuo na luta política, porque eu acho importante a gente se posicionar politicamente, entendeu? Só que é, eu não sei se por ser minoria também, como mulher, na época, a gente não. Quando foram pegar uma administração a nível nacional, a nível de, de presidência do país, nós fomos afastadas. As, pe as pessoas que lutaram no partido, que carregaram o partido nas costas, muitas delas foram esquecidas. Entendeu? Então, assim, esse é um erro que tem que ser corrigido. As mulheres têm que ter uma maior participação tem que haver maior participação das regiões, é, dos rincões, onde as pessoas carregam o partido nas costas sozinhas, sem apoio, entendeu? E não só ficar fechado em determinados grupos no partido, que, afinal de contas, eu, eu acabei fechando com a articulação, porque eu era independente, eu não participava. É, acabei fechando, porque era é, no Diretório Nacional, para a gente fazer um trabalho em conjunto. Mas, assim, não que eu a reprove as ideias diferentes, não, entendeu? Eu acho que tem que ter, cada um tem posicionamento e tudo, mas eu acho que tem que ter abrir mais o partido para a participação feminina, para uma participação maior de todos, entendeu? Uhum. Tá. É, Joana, eu, eu logo a mais, eu vou começar a fazer duas perguntas, que é meio... Aquelas perguntas que eu, que eu falei, né que eu faria, que são perguntas assim, de balanço, né? meio que finali, de finalização. Mas antes, aí eu queria novamente, ainda passo a palavra para você novamente, para você me dizer se o que você falou, o que eu perguntei, se tem algum aspecto da sua trajetória dentro do partido, da sua experiência que você acha que vale a pena contar para gente, se você gostaria, tem algo mais ainda que você gostaria de, de, de falar. Eu acho que ele teve, é, a minha participação com a Fundação, a, a, foi, foi uma avalanche muito grande de pessoas que aderiram, e esse trabalho foi crescendo, foi crescendo, é, por causa da, do ideal de muitas pessoas de ver melhoria na sociedade, na área da saúde, da educação, e foi um trabalho bonito, é, foi crescendo muito, só que de, chegou um determinado ponto, mais à frente, houve um distanciamento desse trabalho bonito que foi feito, das bases, entendeu? Os interesses político partidários, natural, entendeu? Natural, de candidaturas, de deputados e tal. Mas, assim, sem apoio, por exemplo, muitas pessoas foram candidatas, mulheres, que nunca teve apoio nenhum. Quem dera, se na minha época, tivesse fundo partidário, não tinha isso. Não existia isso, não. Eu, para mim, participar 30 segundos do programa estadual como candidata a deputado federal... Eu tinha que pagar cinco mil reais que eu não tinha. Eu tinha que pagar para o PT estadual. Então, assim, as dificuldades foram imensas para a gente conseguir chegar. Eu, por exemplo, isso que eu te falei, que eu só fui um cavalo azarão, porque não tinha apoio com dinheiro, não tinha apoio com nada. Entendeu? Foi sozinha mesmo. Então, assim, a minha eleição como deputado federal representou aquilo que é, é um, um exemplo, um, um, vamos dizer assim, a coroação de, um, de uma luta sofrida, entendeu? Que nós tivemos, porque nós somos perseguidos. Quando você falou da, da questão da ditadura militar, que tudo que aconteceu, nós pegamos 69, pessoas sumiam, eram presas, entendeu? Perseguição que eu tive aqui na cidade, quiseram caçar o meu mandato de vereadora, entendeu? Porque eu estava lutando contra o poder econômico local. Então, assim, e... e Alguns companheiros nos deram apoio. Na época, o Virgílio Guimarães veio aqui como deputado apoiar. O Luiz Dulce também foi deputado e depois ele participou da agenda nacional, entendeu? Então, assim, tive apoio, alguns apoios, mas, assim, é, eu acho que foi muito pouco perto daquilo que nós merecíamos. Eu falo por mim e por muitos outros que se candidataram e que foram afastados do partido. Inclusive, isso para ser para se ter uma vitória futura, tem que ser repensado. O partido não pode se afastar das bases dele. Entendeu? Então, eu acho que isso aí... Desculpa, eu, são 40 anos, a gente está é, falando aqui de uma, uma, uma comemoração, mas também a gente tem que falar dos erros. Entendeu? Desses afasta, do afastamento das pessoas que realmente lutaram, que trabalharam e carregaram o piano nas costas e eu me sinto assim, entendeu? Então eu não quis mais me candidatar. Posso até vir assim, eu não sei, mas não quis. Mas eu apoio pessoas engajadas na luta, que tem projeto, que tem, sabe? E, e quase assim, quase sempre a gente tem conseguido alcançar nossas metas aqui no município, assim com excelentes votações, entendeu? Às vezes não ganhando, mas tendo boas votações. Uma vez nós apanhamos um candidato a prefeito do PCdoB, ele ganhou a eleição aqui mas não fez um bom trabalho, nós tiramos ele de lá e um outro. entendeu? é assim, vai. Dependendo das alianças do município. entendeu? Eu acho que isso também serve de exemplo a nível nacional. Agora, porque o bloco deu sozinho, não vai chegar a lugar nenhum. Porque eu estou no município, eu estou nas lutas do dia a dia aqui e estou vendo como é que está funcionando. Entendeu? E agora é um quadro completamente diferente do que era antes. Antes não tinha fundo partidário, não tinha dinheiro para fazer nada. Agora, é um outro... Pessoas que entram querendo ser candidatas para ganhar, para ter uma profissão, para ganhar um, um dinheiro, para ter um emprego. É, são mentalidades diferentes do que a gente tinha antes, que era lutar por um ideal, entendeu? por uma sociedade justa, fraterna. Então, assim, é, é, é, o panorama é diferente. Na análise de conjuntura, tem que ser levado em conta isso. Entendeu? Mas, assim, eu quero... Eu acho muito importante isso, Estou me sentindo honrada de estar tá participando dessa entrevista, apesar das críticas mas construtivas. né? Faz parte, porque... né, Joana? E é isso mesmo, a conversa aqui é para a gente ouvir exatamente o que você, a sua trajetória e o que você pensa. né? aqui A palavra é sua e você deve falar um carinho, o que você quiser. Eu tenho um carinho muito especial pela presidente Lula. A Dilma, eu já não tive muita convivência com ela, porque ela não era da direção nacional do PT mais com Lula, entendeu? Então, assim, é um, ele tá, é um líder muito importante no nosso país, que consegue agregar é, essa, essa, essas pessoas, está tá re, reagregando pessoas que saíram do barco, que, de, de base, que saíram porque não foram prestigiadas, entendeu? Então, eu, eu creio que, com a volta dele, possa haver essa absorção, possa haver um retorno dessas pessoas para a base mas não é só isso que precisa ser feito eu acho que precisa também fazer alianças para que a gente possa ter uma, uma, uma melhora no nosso país entendeu é, joana aí bom eu você apesar de você já falou mas eu justamente eu vou perguntar só para você poder se você quiser né sistematizar Sim, claro. se quiser falo pontuar eu... Se você quiser pontuar novamente, porque eu sempre a gente termina com duas perguntas, assim, né? Uma primeira pergunta, em parte você já respondeu, que seria justamente é, você avaliando assim esses 40 anos, né? Você está desde o início, né? Do, do partido praticamente. É, quais seriam, digamos assim, olhando para essa trajetória, quais seriam os principais acertos e os, e os erros também do partido nessa trajetória dos 40 anos? Essa é uma pergunta que eu eu faria você de qualquer maneira. Então, se você quiser acrescentar algo mais tá, vou... do as insuficiências e os acertos do partido. Sim, eu vou 40 tentar anos. resumir, porque eu fui muito prolixa é, para você entender, entendeu? Mas assim eu posso dar uma resumida. Primeiro, parabenizar o partido nesses 40 anos aí de luta, que é importante, entendeu? Apesar dos altos e baixos que nós passamos, entendeu? As dificuldades. É, a administração do PT foi muito importante para esse país a bolsa família as cotas a minha casa minha vida luz para todos é, nós tivemos um avanço muito grande onde o negro pode entrar na faculdade estudar o pobre que antes não podia podia mas era extremamente difícil entendeu a criação de mais de 17 universidades federais pelo presidente Lula e assim nós isso tudo foi muito importante para a nossa história, direitos adquiridos que nós não podemos perder, entendeu? É, com relação a tudo, a administração desse país. Erros acontecem na questão da administrativa, mas com relação à questão partidária, eu acho que tem que haver... As bases que fundaram esse partido precisam ser ouvidas, precisam ser chamadas, prestigiadas. Eu me sinto prestigiada de vocês terem me chamado, para essa entrevista, entendeu? Eu realmente tive uma participação política muito intensa durante 25 anos intensamente partidariamente, né? Não sou filiado ao PT até hoje, entendeu? Mas eu acho assim que para ter novamente uma aglomeração futura, uma campanha futura, precisa haver valorização das bases, das pessoas que trabalharam e que nunca foram ouvidas, entendeu? precisa-se também fazer uma união maior com outros partidos, entendeu? PCdoB, é o Flavidino, tem pessoas extraordinárias aí na luta, o Molon, outras pessoas que estão em partidos aí, o Bolos que podem fazer uma união nacional aí, para é, um projeto nacional que possa vencer a, a, essa, esse caos que o nosso país está vivendo. Uhum. Excelente. Joana, só mais, eu vou dar mais uma pergunta, que é essa de fechamento, assim, né? Então, agora pensando no, no futuro, Joana, claro que a gente não tem bola de cristal, né? Mas, assim, você fazendo a sua análise do partido a médio prazo, assim, o que, que você espera... O que você acha? Quais são as perspectivas assim, do partido nos próximos anos? Né? Dessa conjuntura que a gente está entrando agora. Pois é, é uma conjuntura muito séria que eu estou achando muito... É, um retrocesso muito grande. As pessoas sendo perseguidas, aquela índia sendo processada por estar defendendo os interesses dos indígenas. Aquele rapaz que foi preso, espancado, porque chamou o presidente de genocida. Então, são fatos que muito se parece com 64, 68, 69, que são um entendeu? São fatos muito parecidos e que exigem uma união maior dos partidos, porque eu acho que não adianta só o PT sozinho, que não vai, não vai dar certo, entendeu? Eu acho que tem que abrir o leque, tem que chamar. Aquilo que o presidente Lula sabe fazer muito bem, que é conversar, é, um líder nato que sabe conversar, dialogar com, com todos os segmentos da sociedade, com todos os partidos. Todos não, né? mas com a maioria, entendeu? Mas deixar claro que é, essa união vai ser em torno de um projeto nacional, entendeu? Porque E colocar também pessoas capacitadas nos seus devidos lugares, que sem apadrinhamento, entendeu? Eu acho que tem muita chance da gente vencer é, se a gente fizer essa união e não um partido sozinho. Eu, por exemplo, eu sou muito fã do Fernando Haddad, entendeu? Votei nele, trabal trabalhei para ele e tudo. E é, com essa possível candidatura do presidente, novamente, eu, eu acho que tem que ter, repensar bem essa questão da união com os outros par partidos, dentro do PT e fora do PT, entendeu? para que a gente possa ter uma, uma força, em plena pandemia ainda, com alto índice de, de mortalidade no nosso país, a gente co possa começar a organizar um trabalho de agregar forças. Você entendeu? Eu acho que já está sendo feito alguma coisa, porque eu tenho acompanhado pelas redes sociais é, pessoas que já estão engajadas na comunicação, que, tá, que estão fazendo um trabalho muito bom, porque eu tenho acompanhado, tem melhorado a imagem do partido, entendeu? E eu acho que tem que continuar esse trabalho. Você vê agora, é, paralelamente, você vê que uma equipe é, da Juliette no BBB, 21, fez, foi capaz de fazer e agregar 26 milhões de seguidores. Por quê? Porque teve uma equipe ali por trás. Seguidor não é voto, não. Não estou falando dos votos, que você pode votar 500 vezes, 6 vezes, não, não. Entendeu? Estou falando de seguidores que ela pegou no Instagram, 26 milhões de votos. Por quê? Porque teve uma equipe capacitada de comunicação, que pôde de, de, de, de, de colocar a, a, os ideais das pessoas, que as pessoas queriam, empatia, queriam é, solidariedade. Você vê que foi um, um Big Brother diferente. Ela, ela levou uma ideia de, de amor, de fraternidade, de família, de. De, de empatia. E eu acho que nós temos que fazer essa imagem para que a gente possa ser vitorioso numa eleição amanhã. Entendeu? Está ótimo. Jonadark Dark, você, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algum comentário, algum episódio, o que você quiser? Fique à vontade para a gente poder encerrar. É, eu, antes de encerrar esses 40 anos, eu acho que é importante falar sobre a questão da, da pandemia no nosso país, certo? Está tá sendo muito mal conduzida a nível nacional, com muito, alguns sucessos de alguns governadores que estão fazendo o trabalho correto, mas essa, essa questão da pandemia, é importante citar... É, como é importante um trabalho nacional, como é importante uma condução para salvar vidas, entendeu? Simbolicamente, agora, com essas 411 mil mortos e com a morte do Paulo Gustavo agora, é, que foi, para mim, foi um símbolo dessas pessoas, dessas 411 mil pessoas que morreram, e até agora não, não, não transpareceu, porque não estava tocando no coração de ninguém. Era apenas uma numeração ali, todo dia aquele número subindo assim, assim, entendeu? E agora, com a morte de uma pessoa tão querida, é, foi um simbolismo muito grande nessa luta e que nós temos que fazer isso, entendeu? Esse simbolismo que foi criado é, desses 40 anos, mostrar o quanto nós somos é, solidários, temos empatia, queremos melhorar, entendeu? valorizar o trabalho daqueles governadores que estão fazendo muita coisa, da Bahia, o próprio Flávio Dino, vários que estão trabalhando aí, estão fazendo um trabalho bom, entendeu? E procurar agregar. Eu acho que se a gente conseguir é, ir por esse lado, apesar da gente não estar podendo sair à rua por causa do distanciamento e tudo mais, fazer um bom trabalho de comunicação, divulgação nas redes sociais é fundamental. Por isso que eu citei esse exemplo agora mesmo. Então, assim, eu desejo muito que a gente possa... Desejo, vou continuar na luta, não sei se serei candidata, mas estarei na luta, e gostaria muito que houvesse a união, entendeu? Se fizesse... É, não acordos escuros, assim, mas acordos importantes para salvar o nosso povo, entendeu? Nós somos um país de dimensão continental e a gente precisa muito é, valorizar as questões regionais e fazê-las... Representar nessa luta maior. Eu acho que essa, essa equação aí, com a liderança do Lula e tudo, nós podemos recuperar e melhorar, mudar essa atual administração que está aí hoje no país. Perfeito, Joana. Joana, queria mais uma vez te agradecer pela, pela participação é, do projeto dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado e. Muito obrigada a você. Tudo de bom para você. Um abraço a todos aí da equipe. E mais uma vez, obrigada pelo convite para participar e desse debate com vocês aí. Muito prazer, Joana. Foi um prazer. Jô, foi um prazer. prazer todo Até dia. uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.